O voto no Bloco abre esse novo ciclo, em que o povo dita as suas prioridades, estabilidade na saúde, estabilidade no emprego, estabilidade no salário, cada dia conta para a vida, cada dia conta para as metas da transição climática até 2030, cada dia conta para fazer da cultura a nossa casa comum, cada dia conta para garantir o serviço de saúde, cada dia conta para si e para o nosso povo. O seu voto é essa sua força e essa força conta mesmo. Sim, o Bloco de Esquerda apela a essa maioria. A maioria do povo que tem sido esquecida é convosco que vamos. Apelo a quem vá decidir, decida, é em si que confiamos. Essa decisão faz a força da esquerda de confiança. O seu voto, a sua voz, vamos a isto. Esta semana vai ser a mais extraordinária que é a energia que agora vamos levantar, a dessa nova maioria, que é o povo que trabalha, que sofre, que luta e que vai decidir porque sabe para onde quer ir. Esta, esta é a nossa maioria. Vamos a isto.